Prazer, Lisandro. Boa tarde. Meu nome é Lívia. Eu sou servidora do, da, do, do SEAD, né? Lá da UNB, NB, lotada no SEAD, eu e o Eder. Nós, é, nós estamos fazendo essa entrevista. Ela faz parte de um projeto chamado NB 60 Anos. E dentro do NB 60 Anos, nós temos a missão, né, de de reconstituir o histórico do SEAD, dando visibilidade para as ações que o SEAD fez e também contando como essa história ela vai se modificando ao longo dos anos, principalmente é, por causa das demandas e por causa das demandas externas também, né? Agora mesmo com a pandemia a gente mudou muito de, de cenário, certo? Então, assim, entrevistar algum desses ex-alunos é importante para a gente, para a gente poder ver, vocês sofreram, né? A... É, são consequências, são frutos, né, de uma ação do SEAD. Na época não era do SEAD, era o AB, mas hoje a UAB está dentro do SEAD. A gente está considerando a educação à distância, aí, no caso. Então, Lisandra, eu vou começar, tá bom? A gente poder... É, é, é rápido, acho que uns, uns 20 minutos no máximo, a gente conclui, tá bom? Não tomar muito seu tempo. Bem. Então, vamos lá. É, você pode me dizer o seu nome e como é que foi o seu... Como é que, em que momento você está na UAB? É, eu, meu nome é Lisandra Ives de Stefano Serrano, né? sou paulista, mas moro aqui na Baixada Santista já há 14 anos. É, eu não conhecia a UAB, né? na verdade, é, morando aqui na, aqui na Baixada, que nós é, soubemos do curso ofertado pela OAB pela Federal Fluminense, era uma pós-graduação no Polo de Santos. E aí nós ingressamos, eu e meu marido, nessa pós-graduação, pela Fluminense, e lá nós descobrimos que tinha outras universidades também participantes dessa UAB. Né? Então, sim, foi muito bacana, porque nós não tínhamos conhecimento disso. Na verdade, é uma coisa que eu acho que ainda falta muita informação referente a isso. Muitas pessoas, às vezes, deixam de estar cursando por conta dessa questão de não saber. Então, nós fizemos essa pós-graduação lá no povo de Santos, e quando nós fizemos a, a nossa apresentação do TCC, é, veio o pessoal da UNB é, falando que estava ofertando o curso de Geografia e Teatro até então, né? também pelo sistema UAB. E eu sempre quis fazer Geografia. Uma coisa que eu tinha dentro de mim já há muito tempo, então foi uma outra oportunidade. Né? Meu irmão disse, você está doida? Eu falei, não, vamos. Aí nós fizemos a, o processo pelo SESP e nós é, ingressamos, esperamos dois anos, na verdade, porque teve aquela questão em 2015, 2016, né, que é, cortaram-se verbas, enfim, mas aí nós ingressamos em 2017, e nós concluímos agora o curso com êxito, e assim, sem palavras para agradecer, gratidão por essa oportunidade, é, muitos colegas da nossa turma, foi a primeira faculdade, foi a primeira é, oportunidade que teve, que a UAB oportunizou para eles, né, então é muito bom isso, né, levando essa oportunidade para quem não tem condições, né? mesmo depois de anos aí, né, pessoas que nem pensavam mais em fazer uma faculdade, tá podendo fazer agora, né. Com certeza, e você, você me disse que, que descobriu lá no, no fórum que você já fazia especialização, e essa especialização esse, era por alguma? Qual, qual era o órgão que? Como é que tava Como é que você se se, se engajou nesse polo, né? Conheceu esse polo? Na verdade, é, veio essa, uma colega minha do serviço e falou assim: ó, estão ofertando, né, uma pós-graduação em ensino a distância, né? Pela Federal Fluminense. Eu falei, nossa, mas eu posso fazer isso? Ela falou assim, pode, é um processo e tal. Então, eu realmente não tinha conhecimento. Então, nós fomos lá, é, vimos o polo aqui de Santos, né? Então, vimos que tem outras faculdades também, de Minas, assim, a UNB, tudo. Então, eu realmente, fiquei muito encantada. Eu falei, poxa, eu realmente não sabia. Até a Univesp também, né? Que é a virtual, né? Da USP. E aí, a gente é, fez essa pós-graduação, assim, né? Depois, que, na, no dia da, da nossa... A apresentação do TCC, que ocorreu a UNB indo lá, né, o Fernando Subinho divulgando, então foi muito bacana. Legal, e me conta um pouquinho como é que foi essa sua trajetória dentro da UAB, como é que era a sua rotina de estudo, né, quais são, os os desafios, as dificuldades que você vivenciou lá? É, a UAB assim, ela é boa porque a gente consegue, dentro da nossa rotina, estar é, tá, é, organizando um tempo para isso. Geralmente era final de semana, tanto eu quanto meu esposo também, né? A gente, os dois alunos, a gente é, revezava no computador, um computador só, mas a gente revezava é, para responder fórum, fazer trabalhos e então mais era de final de semana porque dia de semana é a gente nosso trabalho nossa rotina no caso filhos enfim então é, é bom por essa questão que a gente consegue estar adaptando né o nosso horário né é, mesmo à distância bem como é que era a sua rotina assim dentro da plataforma lá no polo como é que era esse polo como é que esse polo funcionava você teve apoio dos, é, tutores, a... dos professores sim, como é que era sim. todo esse processo era muito gostoso. Antes da pandemia, nós tínhamos encontros aos sábados. né Então, no caso, vinham os tutores aí de Brasília, né e era uma festa, porque é, alguns nem conheciam aqui a Baixada, muitos aí da, da, do Centro-Oeste não conheciam. Então, é uma troca muito gostosa né de, de culturas, assim de, de diálogos. Então, geralmente, a gente fazia aquele café da manhã gostoso, a gente tinha aula presencial, tirava as dúvidas, e depois a gente já fazia as provas, né tinha as provas e responder questionários, enfim, então era muito gostoso. Aí depois, com a pandemia, isso se tornou só online, né? Então a gente fazia os encontros online, né? Não deixava de ser gostoso também, mas é uma outra proposta, né? Uma outra situação, mas a gente continuou até o final, né? É, Lisandra, e me conta um pouquinho como foi você conquistar, como foi concluir essa graduação para você. Como é que você se sentiu aí no final dessa graduação? O que que mudou na sua vida profissional? É, na Imagina verdade antes assim, e depois aí para mim. <risos> É, na verdade, eu sempre quis fazer geografia, né, só que aí quando eu tinha, né, na época do ensino médio, né, todo mundo falava para mim, não, é, faz uma coisa que, que tenha área, porque tem essa questão, né, pessoal fala que, que não tem área, enfim. Então, eu migrei para administração de empresa. É, estando na administração, eu fui fazer pedagogia. E estando na pedagogia, é, surgiu essas, essas questões da pós e depois geografia pela pela UNB. E eu, hoje eu estou atuante como professora. Né, pretendo lecionar Geografia, então é uma coisa que eu pretendo seguir, né, ainda vou prestar concurso para isso, mas é uma realização de um sonho e também de um êxito profissional, né, é uma coisa que eu já gostava, então, o último ao agradável, né. E como é que ia é ser estudante egresso da Universidade de Brasília? Ah, é uma realização, né, porque até então a gente não tinha muito conhecimento, né, com o pessoal aqui da, do Sudeste, não, né, e depois você estudando, você conhecendo, mesmo os tutores que a gente teve contato, fizemos amizades, amizades vão levar para sempre, é, é, assim, encantador, assim, não tem palavras, assim. E hoje, a gente fala assim, nós temos, né, somos formados em Geografia pela Federal de Brasília, pessoal nossa, né, que é uma honra, é uma honra. Que legal. E o que você poderia dizer para as pessoas que estão buscando essa conquista? Eu, eu desejo assim, que continuem, né? Às vezes, é que nem eu falei, por falta de informação, as pessoas até desistem de sonhos, né? Às vezes, a pessoa não vai fazer faculdade porque eu não tenho dinheiro, é, porque eu não tenho tempo, não é assim. Eu acho que tem que se informar, é, o Abi é um programa excelente, eu acho que tem que continuar, porque para oportunizar esse tipo de coisa, né? nós temos é, colegas da nossa turma de Geografia, que foi a primeira graduação e já está perto de 50, 60 anos de idade. Entendeu? Então, não tem idade. E uma colega nossa, ela vai fazer agora a pós em Libras, porque dentro do, do currículo tinha a disciplina de Libras, ela se encantou, além da geografia, por Libras. Então, é uma coisa que a pessoa vai pegando aquele engajamento vai e vai indo embora. Então, eu acho que não tem idade, é uma coisa que você tem que correr atrás né, e conquistar os seus objetivos. Vocês faziam parcerias aí, eh, Lisandra, entre vocês, os alunos, com o Polo? Vocês tinham uma relação próxima com o Polo? Muito, a gente acabou desenvolvendo, né? É assim, é um grupo bem, bem heterogêneo, digamos, né? Tinha desde o mocinho que acabou de fazer o ensino médio até os 50, 60 anos de idade, nós tínhamos um advogado na turma que ele já é aposentado, ele estava lá, ele foi até o final, firme e forte, fazendo geografia conosco. Então, era um grupo heterogêneo que a gente acabou, é, mesmo tendo essas diferenças, é, ficando unido. E a pandemia trouxe isso também. Porque a gente se encontrava todo sábado, era uma outra proposta. Quando a gente teve que correr para online, então a gente teve que se unir, fazer trabalhos é, em grupos, online também, reuniões online. Alguns nem sabia mexer direito, teve que aprender meio que na marra, e foi uma troca muito gostosa. Então, nós fizemos uma formatura, entre aspas, presencial entre nós aqui na Baixada, né? então ficamos bem unidos, foi bem bacana. O Fernando Sobrinho foi convidado, alguns, alguns tutores também, e foi, foi um grupo muito gostoso. Que legal! E vocês foram até o final, assim? Vocês começaram foram até o final? Fomos até o final. Eu acho que nós fomos em uns 35 ou 40 alunos, salvo erro. Começou com mais pessoas também. É que assim, lógico tem aquele percentual que vai Sim. desistindo por forças maiores, né? É um grupo bem grande, mas mesmo assim nós conseguimos é, formar, né? Concluir com bastante pessoa. E se você pudesse resumir em uma palavra o programa Boab, o que, que você falaria? Ah, uma palavra ah, conquista conquista conquista dos seus sonhos com certeza muito bom <risos> muito bom era isso querida você quer falar mais alguma coisa é, Ih, é, parabéns, não não é isso aí obrigada obrigada pela que oportunidade. Você aí na sua vida profissional e que você tenha muitas realizações e conquistas daqui para frente cada vez mais né <risos> obrigada Lisandra querida de nada gente um forte abraço para todos aí Pra então, você também. Tchau, tchau.